Antes de mais parabéns, uh, podem começar por nos descrever a sensação de vencer o prémio Arquivo.pt 2019? É essencialmente reconhecimento, não é? Algo que nos deu bastante trabalho durante vários meses, um, mas que chegados aqui realmente é um grande reconhecimento pelo trabalho e pelas possibilidades que, é, que, esta, que este nosso projeto abre. Relativamente ao projeto, podem-nos descrever uh, o seu âmbito? Sim, a ideia é simples, é essencialmente ter a memória viva do Parlamento no bolso, ter o Parlamento no bolso, ou seja, que qualquer pessoa possa votar aquilo que é votado no Parlamento, essencialmente simular que todas as pessoas transformem em, em deputados e deputadas. Um, e esse é que era o objetivo, ou seja, um, nós olharmos essencialmente para aquilo que acontecia à nossa volta e percebemos, nem sabíamos o que é que a semana passada tinha sido votado no Parlamento, o que é que tinha sido decidido. Então, como o arquivo.pt é essencialmente um acervo de memória coletiva, nós Uh, entramos neste projeto com essa ideia, ou seja, utilizar o arquivo.pt como a nossa memória coletiva e de transformá-lo em algo que nós também achamos que é importante, que é, uh, essencialmente, cortar o espaço que existe entre os cidadãos e, uh, e o Parlamento. E relativamente a portas ou caminhos que se podem abrir a partir desta distinção, qual é que é o vosso sentimento? Muitas coisas a vir, mas uh, neste momento... Estamos só com a parte da memória, não é? mas em outubro um, já lançaremos uma nova versão que é em tempo real, ou seja, a ideia é que antes das votações no Parlamento as pessoas recebam notificação sobre o que se vai votar e que votem e depois, quando houver resultados, que recebam notificação disso e como é que votaram, como é que as, as propostas foram votadas.